Que não pode faltar, Cris. A ah, ser feliz de verdade, que isso aí foi, faz parte é, do nosso dia a dia. Isso aí é, abre as portas. Exatamente. Ser feliz sempre. Exatamente. Eu sempre digo aqui na Shodok que é o seguinte: alegria agora, agora é agora amanhã. Alegria agora e depois, depois, depois, depois, depois de amanhã. <risos> a gente tem que ser alegre sempre. A felicidade atrai felicidade. Se você estiver para baixo aí do outro lado. Só vai pra baixo, não quero você pra baixo, quero você pra cima. Então se embora, 11h37, bom dia, me pediram, vou tocar agora, ó.